Ótimo, ótimo, ótimo. Então, muito, muito, muito, muito boa noite a todos. Estou muito, muito, muito entusiasmado por anunciar o lançamento oficial do MSI Masters em português, ok? Tem o nome em inglês. E estou aqui com o meu grande, grande amigo Paulo, Paulo Barroso, eu já o vou apresentar. Mas, basicamente, nós lançamos o nosso sistema de apoio para para o nosso negócio da Forsage, uh, eventualmente um dia mais tarde pode até haver outras income streams, outras fontes de rendimento dentro do sistema, mas uh, estamos a iniciar, fizemos um sistema de raiz, novo de raiz, para, para o nosso negócio da Forsage. Eu não vou neste vídeo explicar o negócio da Forsage, esta não é a intenção deste vídeo, a intenção realmente é uh, falar um pouquinho da nossa história, quem nós somos e uh, a necessidade de, realmente nós temos um sistema completo, suporte para que eh, nós, para além de termos uma excelente oferta, eh, também adicionarmos um sistema de suporte e de apoio, que permite que qualquer pessoa independentemente do seu grau de experiência ou não dentro do marketing digital possa também ter -se chance de ter um, fazer um excelente sem trabalho uh, O meu nome é Sérgio Fortunato uh, eu há 26 anos que tive a primeiro contacto com a indústria do marketing multinível ou marketing de rede o nome que vocês queiram chamar Achei realmente a filosofia super, super interessante, mas nos últimos 20 anos, quando começou uh, realmente a surgir a internet, eu comecei a juntar o poder do marketing de relacionamento, do marketing multinível com o poder uh, do marketing digital, do marketing de afiliados e tem sido realmente uma caminhada incrível ao longo destes uh, 26 anos. E há muitos anos que eu percebi que quando nós temos um negócio que envolve a criação de equipas, não adianta nada nós termos sucesso, não adianta nada nós realmente ganharmos muito dinheiro se as nossas pessoas, a nossa equipa também não tiver sucesso. Aliás, o nosso sucesso normalmente é sempre paralelo um, ao sucesso da nossa equipa, ou seja, se a nossa equipa tiver sucesso, por definição, se nós fazemos um negócio que envolva a criação de equipa, uh, logicamente o nosso negócio está indexado um, ao sucesso da nossa equipa, não é? E eu também, em criação de negócios, existem muitos negócios, existem negócios de afiliados que nós não fazemos equipa, simplesmente estamos dependentes de nós, é talvez um negócio bastante solitário, eu adoro fazer negócios que tenham criação de equipa, porque a dinâmica é outra completamente diferente, a vida de empreendedor muitas vezes pode ser muito solitária, eu adoro um negócio que possa ter uma criação de equipa, precisamente por pôr a dinâmica toda que cria e nós vamos aprendendo uns com os outros. E uh, há muitos anos que eu percebi que não tem que ser eu que seja duplicado, tem que ser um sistema. E quando realmente eu percebi isso, percebi que uh, se eu instalasse uma treinada fórmula uh, no desenvolvimento dessa equipa, uh, não havia como não ganhar. E aquilo tem acontecido, em língua portuguesa pelo menos, uh, já fiz equipas e sistemas multilingua, como, como este do MSI, mas realmente quando se usa estas formas, realmente não é uma questão de se ter sucesso, é uma questão de simplesmente dominar, dominar por completo, porque nem todas as equipas sabem realmente ter um sistema de apoio. Não é porque eu sei mais ou menos do que os outros, não é porque o meu sistema seja melhor ou pior do que os outros, é simplesmente normalmente todas as outras, os outros líderes quando fazem equipas normalmente não não fazem sistemas realmente de apoio, não sabem como fazê-lo. Uh, obviamente que isto em, em língua inglesa já não é, já não é bem assim, e, uh, obviamente que em língua inglesa as coisas são muito mais avançadas e há excelentes líderes que têm excelentes sistemas também, só que normalmente o que fazem é ligam só à língua inglesa e pronto, pronto, final, parágrafo. E portanto ao longo dos anos a minha especialidade foi sempre criar sistemas de apoio para os negócios que eu promovo, por forma a que toda a equipa tenha um suporte passo a passo, nós já vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E há uns anos atrás eu estava a promover uma oportunidade que realmente teve um sucesso absolutamente inacreditável, mudou a minha vida, mudou a vida muitas pessoas, eu nessa oportunidade ganhei mais de um milhão de dólares, depois aconteceu algumas coisas com os donos, fritaram a pipoca, mas esse negócio desmoronou-se um bocadinho, que é o que acontece às vezes com muitos negócios na internet, e por isso é que este negócio realmente é tão tão tão especial. E eu estava há muito pouco tempo no negócio, fui convidado para ser um dos, dos keynote speakers nesse evento nos Estados Unidos, e estava em, em backstage e de repente percebi que estava lá também um português, assim com o assento daqueles de quem não veio a Portugal há muitos muitos anos. Era a primeira vez que ele ia falar, Uh, e uh, realmente nós conhecemos aí criámos uma amizade e uma ligação absolutamente uh, super forte uh, e ele tornou-se também um dos tops uh, desse, desse, desse negócio e, e ele fez apesar de ser a primeira vez que ele falava para tanta gente estava um, um pouquinho nervoso mas fez uma Sim. apresentação absolutamente sublime toda a gente ficou rendida à apresentação dele foi absolutamente incrível e eu percebi logo que Realmente o Paulo tinha todas as condições para ser um dos tops da indústria, portanto não, não tem a ver só com a indústria portuguesa, até porque ele normalmente não faz o negócio muito em português, mas o Paulo Barroso é uma das pessoas tops a nível mundial de marketing digital, de marketing de afiliados e onde ele mete o dedo, carrega no acelerador e as coisas acontecem, não é? Então eu queria só vos apresentar o Paulo, o Paulo também contar um pouquinho da sua história. Paulo estás por aí? Estás entusiasmado? Estou muito, estou muito entusiasmado. E temos que fazer isto em português, Silvio? Ou como é que é? Posso dizer em inglês? <risos> não, estou brincar. Eu é portu... de português é portu... Vai ser um bocado assim à Setúbal, não sei se as pessoas vão, ser... vão entender o que eu vou falar. Uh, como o Silvio disse, eu sou português, nasci em Portugal, nasci na, na área de Setúbal e vivi lá até aos 18 anos. Depois aos 18 anos fui, fui para a Inglaterra fazer assim, uma visita, tipo uma... Umas férias sem, sem pensar que eu ia ficar por lá. Estava a estudar jornalismo em Lisboa, acreditem ou não, mas fiz um ano de jornalismo uh, com a agência Lusa. E um, apaixonei pela pela Inglaterra e fiquei por aqui. Nunca voltei mais, deixei o curso, nem acabei o curso. E fiquei por aqui. E o problema que eu tive aqui na Inglaterra foi o seguinte. Eu fui para Inglaterra para passar férias, não foi para emigrar, portanto, eu não falava nada de inglês. Cheguei aqui, fui aqui, isto era uma paróquia do Caraças, não falava inglês, queria viver aqui, tinha que arranjar o trabalho, não é? Porque a vida aqui na Inglaterra era muito cara, comecei a trabalhar tipo dishwasher, fui, trabalhei em McDonald's, fiz estes trabalhos assim todos malucos porque uh, era de vim. tinha 18 anos, tinha 19 anos e tinha que me desenrascar aqui na Inglaterra, não é? Comecei a aprender inglês, entrei numa indústria de, como é que se diz, desenho digital, printing, como é que se diz printing? É, impressão, impressão, impressão portanto, fiz, fazia impressão, impressão uh, digital ou comercial, fiz isso tipo por 25 anos, comecei nesta companhia, sim, é isso mesmo, isso, isso, portanto, fiz isso, Fui, essa foi a minha profissão durante 20, 24 anos, mas era uma profissão que eu fazia só para ganhar dinheiro para pagar as, as contas e e tenho dois filhos e tinha uma família, era uma profissão que eu não... Quer dizer, fazia por dinheiro, mas não, não me... Uma... Como, é diz... Como é que se diz em português? Não... Sim. Sim, não, era uma... não era uma profissão que eu estava muito entusiasmado de acordar de manhã às 5 da manhã para ir para o trabalho Porque eu vivia fora de Londres e tinha que andar de carro para o trabalho no centro de Londres, em Holborn E, e ia de carro, era 60km para lá e 60km para cá, para casa, todos os dias Segunda à sexta-feira e fazia 12 horas 12, 12 horas de, de trabalho, porque eu cheguei a uma posição e depois era gerente lá também, e depois era o primeiro a entrar e o último a sair, portanto, fiz essa vida durante 22, 22 anos e todo o dinheiro que eu ganhava não chegava. Era uma era uma vida assim mesmo só de, de trabalho e não ver os meus gajinhos, que eu tinha doido, um mínimo uma menina, pequeno. eram pequenos. E eu era tipo um part-time, como é que se diz? Um part-time dad. Um, é, part-time. Um, part-time dad. Pois, era um part-time, um pai de part-time. Quer dizer, segunda a sexta nunca vi os meus gajinhos, porque eu saía de casa às cinco da manhã, voltava às nove, oito, nove da noite, eles já estavam a dormir. Vi, quer dizer, eu vi os meus filhos e a minha filha um, ao, ao sábado e ao domingo. E depois chegava ao sábado e ao domingo e estava tudo partido. Não, não tinha aquela. não conseguia brincar com eles, estava, estava estás a perceber? Queria era de descanso. E eu estava sempre a pensar, epa, eu tenho que mudar a minha vida, porque primeiro trabalho tão duro, faço estas horas todas e nem ganho o dinheiro que devia estar a ganhar. Fazia umas férias uma vez por ano e chegava. Não vejo os meus filhos. Estou com pessoas que nem gosto de trabalhar. Faço estes, estes meetings todos com, com os donos da companhia, que me dá cabo da cabeça, se eles só querem é mais lucro e mais lucro e, epa, era uma pressão, uma pressão. Enorme. Aquilo era uma coisa que eu, por fim, ao final dos últimos cinco anos, eu estava mesmo, ao, posso até utilizar a, a, a palavra, odiar. Estava a odiar aquele trabalho. Acordava de manhã com uma, com uma depressão, e agora tenho que ir para Londres, 60 km, vou estar com pessoas que não gosto. Tenho que fazer estes meetings de, de coisas que eu não gostava. E eu queria mudar a minha vida. Comecei ao... Oh, a entrar no internet a ver o que é que eu posso fazer, que eu quero trabalhar em casa, quer ser o meu quer ser empreendedor, não quer trabalhar com ninguém, quer quer ver os meus filhos. Eu quero estar em casa e levar os meus filhos para a escola e ir vir à escola levar, levar eles para casa. E comecei a pensar, mas o que é que eu posso fazer? Comecei a ver no internet, fui à Google, como vocês sabem, a ver um, como é que se faz dinheiro em casa com o Google. Pá, Entrei aí em coisas malucas, fiz tudo, da, da Herbalife até Horse Racing Systems e tentei tudo. Tentei tantas coisas, Silvio, eu acho que gastei, nem estou a brincar, mais que 50 mil em, em programas malucos. Nunca resultou, claro, não funcionava nada, por causa de, das coisas que eu entrava. Eu tinha, eu tinha uma mentalidade muito errada, é isso que eu estou a tentar dizer aqui a vocês. Fast forward. Funcionar. As coisas até podiam funcionar, só que tu se calhar... Só que eu tinha aquela mentalidade do caralho, sabes como é que é? Pois, tinha aquela mentalidade. <risos> a minha mentalidade era assim, Silvio. Era a mentalidade da loteria. Epá, não ganhei ainda um milhão em sete dias. Epá, vou-me embora, vou para outro lugar. The shiny object syndrome, estás a perceber? Andava a entrar em coisas em... de semana a semana, estás a perceber? E... Andava a correr a... atrás da próxima coisa. Era, e sempre... a life, era né? o Paulo Barroso, pá. Sabes qual era uma coisa que eu também queria contar a vocês? Eu era, uma... eu era muito bom, sabes, a fazer o quê? A falhar. Era o melhor. Era o top. Coisas para falhar, entrava o Paulo Barroso e falhava em tudo. E nem estou a brincar, isto é, é verdade. Mas pá, eu era um... era um falhava em tudo. E o que mudou foi, encontrei um mentor que começou-me a ensinar a mudar o meu o meu modo de pensamento foi a coisa o mais o mindset foi a coisa mais fantástica Obrigado pela tradução Silvio uh, foi a coisa foi a coisa mais fantástica que, que, uma, que uma aconteceu na minha vida foi eu mudar o meu mindset quando eu mudei me o meu mindset e e demorou um bocado não foi súbito porque eu t, eu tive uma uma infância que eu, eu eu vivi em Portugal como vocês sabem e, os meus pais são uh, média classe, não, sou, não eram pobrezinhos, pobrezinhos <risos> mas aquela <uma> classe, <risos> classe média, portanto, eles estavam sempre a ensinar que para se ganhar na vida, para ter sucesso na vida, tem que se trabalhar com as mãos. O meu pai trabalhava numa, numa fábrica de cimento em Stubble a mentalidade dele é trabalhar no bruto. Vais trabalhar comigo, aos 15 anos, aos 15 anos vais trabalhar comigo, andas de lindo duro e vais ganhar e a vida é assim. Portanto, eu tinha uma mentalidade com o dinheiro, o meu termómetro com o dinheiro, era uma coisa mesmo esquisita, não é? Os meus pais, eu lembro-me bem de, de, de dizerem que as pessoas que são ricas não são honestas. Sinceramente, estou a dizer a verdade. Sinceramente, estou a dizer a verdade. Os meus pais diziam isto. Então, isso. Olha. Hum. então, Desculpa, então realmente, depois dessas tentativas todas, tu te sentias um pouco frustrado, aquilo que foi a chave da viragem foi teres encontrado a pessoa certa para te menturar. E te ajudou principalmente não com competências técnicas, mas mais como mudares a tua maneira de encarar e de ver as coisas, certo? Sim, muito certo. Aliás, o meu mentor até me disse: sucesso na vida é 80% na tua mente e 20% é a mecânica, o marketing, o traffic os leads, o, até o programa que a gente entra. 80% é sempre aqui. Estás a perceber? E ele teve. Sabes que ele saber escolher os melhores programas, porque isso também vem da experiência, claro. e depois dominares de as competências do tráfego, né? de gerares tráfego a, a, a essa oferta. Basicamente, esse é o teu segredo hoje. sucesso Se é as melhores ofertas e saber derivar de tráfego para lá. É isso? É, yeah, esse é o maior segredo para mim, sim, Silvio. Não foi tanto uh, os cursos que eu tirei em marketing e coisas assim, estás a perceber? O segredo para mim, como eu mudei de estar sempre a folhar, Sempre folhar falhar, e falhei por 7, 8 anos para ter a vida que eu tenho agora, que já não falha assim tanto, felizmente Estás a perceber? Foi por causa do mindset, aquela change do mindset E estar sempre a investir em mim. Epá, eu já fiz coisas, ver o Tony Robbins em Nova York epá, Coisas assim que é para estar sempre a desenvolver, estás a perceber? Para ser o, o, a melhor pessoa que eu possa ser eu estou sempre em competição comigo, é isso que eu estou a tentar dizer, tentar sempre ser é, melhor. Às vezes, às vezes as pessoas acham, pronto, esses investimentos todos que tu fizeste, hoje, se tu reparares bem, se tivesses tirado um curso universitário, era muito mais caro e quer dizer, sim. não tinha o sucesso em termos financeiros que tu tens hoje, não é? é sim, então, tu muito mais ligado a fazer negócios que não envolviam muito a criação de equipas, não é? A uhum. maior parte das coisas foram essas. E um, realmente o Paulo é super poderoso no affiliate marketing, uh, realmente tem tido sucesso enorme, naquela oportunidade que nós tivemos tu ganhaste mais, a cerca de um milhão de dólares quase, não foi? Quase. Uh, portanto a partir, dali, a partir dali foi sempre realmente uh, absolutamente brutal e, e conseguiste destacar no mercado inteiro. E eu uh, não, não me especializei tanto em affiliate marketing, especializei mais em negócios, tivessem a tal criação de equipa e eu percebi claramente que quando nós criamos equipas o jogo muda completamente e portanto o nosso sucesso também é baseado no sucesso das equipas. Então, como eu falei, foi o desenhar sistemas de suporte completos que fizeram as coisas acontecer e que fazem com que as coisas realmente tenham uma explosão absolutamente incrível. Quando, quando eu decidi há cerca de um mês atrás... Uhum. Uh, quando eu cidei há um mês atrás, uh, olhar para a forçagem com olhos de ver, uh, percebi realmente que tínhamos aqui um projeto super, super especial na mão, algo que é o sonho de qualquer marketer, uh, pelas características de segurança que este projeto tem, que eu não vou adiantar mais porque depois há os outros vídeos, e então realmente uh, das primeiras pessoas a quem eu falei foi o Paulo. Paulo, uhum. temos aqui algo absolutamente poderoso, e uh, eu disse-lhe, Paulo, uh, tu com este negócio vais em dois meses e vou, vamos conseguir ajudar muitas pessoas em dois meses a ganhar meio milhão de dólares. Uh, não sei se tu na altura acreditaste ou não. Não, estava um bocado estava um bocado sceptico quando tu, quando tu uh, me telefonaste, estava mesmo a... Uh, não sei se isso vai acontecer. Mas depois... depois... Yeah. Neste momento tu tens quanto tempo de negócio, Paulo? Uh, eu acho que tu, é o dia 30, portanto, mais, acho que é hoje que é um mês. Faz um mês, um mês? de. É okay, okay, okay. Sim. Sim. Foi, já atualizaste já os números, já fizeste as contas? Já fiz as contas e ganhei 304 mil. <risos> 304 mil no mês, Isso. não é? No mês. Já uma vez, um vez tiveste o um mês de 304 mil? <risos> não, já, já cheguei tipo a 120 mil uma vez, uh, mas não a 300 mil, não, nunca, nunca me aconteceu. Não. Isso é. É absolutamente brutal. Nós, inclusive, penso que se calhar batemos o recorde de, de ganhos no único dia na Forsage. Eu houve um dia de 66 mil. Tu foi 70, sabe Pedro, não foi? 70, 70, sim, 70. Eu estou há talvez mais uma semana do que o Paulo, porque eu comecei para ir no dia 2 ou no dia 3, já não sei. Isso é mais ou menos uma semana. E eu já ganhei 210 mil, 589 dólares. Portanto, o Paulo já sim. tem quase 100 mil dólares do que eu e foi eu que coloquei o Paulo, então, inclusive é, o Paulo tem uma pessoa que colocou uma meta, o Alfredo Algarve colocou uma meta de uh, uh, ganhar dinheiro para um, um clara não foi? Sim. E em apenas uh, 24 dias fez 200 mil dólares e, portanto, okay. obviamente nós não estamos a dizer que vocês vão conseguir atingir estes valores, depende obviamente da ética de trabalho de cada um, mas são números absolutamente inacreditáveis, não é? Então... Uh, Paulo, parabéns, parabéns, estou muito entusiasmado. Então vamos lá falar um pouco sobre o sistema. Uh, realmente uma das grandes diferenças é que as pessoas tenham algo que elas possam fazer passo a passo, que seja super simples, qualquer pessoa possa seguir esses passos. E portanto, um, fazendo isso, a pessoa sem qualquer tipo de experiência de marketing digital, aliás eu tenho muitas pessoas uh, no meu negócio que simplesmente falaram com amigos dos amigos e a coisa começou-se tornar de tal maneira viral, em, em, em, apenas, em apenas um mês nós temos quase, quase quase 3 mil pessoas na organização, é absolutamente incrível e muitas pessoas ainda nem sequer tocaram na internet, aliás eu próprio ainda não fiz sequer qualquer tipo de anúncio público na internet, porque estava a preparar todo o sistema, nem sequer tive tempo, o Paulo já fez alguns anúncios para, para, para a lista deles, dele, mas eu não fiz nada, nada, nada público, não é? Então, muita gente sem dominar a internet está a ter um sucesso como nunca teve em negócio absolutamente nenhum, ok? Então eu vou só aqui tentar partilhar o meu ecrã para vos mostrar então que a pessoa fazendo alguns passos muito, muito muito simples, temos aqui o sistema vocês para terem acesso ao sistema devem pedir o link de registro ao vosso patrocinador, ok? porque ninguém pode entrar direto sem, sem o link do patrocinador. Portanto, o sistema chama-se MSI Masters, que é Mestres dos Múltiplos Streams of Income, de, de, dos Múltiplos Fontes de Rendimento. Okay? Vocês têm aqui um, um vídeo de, de bem-vindas. E depois tem aqui... Ah, espera deixa-me pôr isto em português. Portanto, o sistema neste momento está em inglês, português, espanhol e russo, ok? E russo, e vai ter outras línguas, e portanto se vocês mudarem isto por outra língua, por exemplo está aqui em inglês, se eu mudar aqui fica em português, ok? Fica tudo em português, e uh, a pessoa só tem que chegar aqui e fazer estes passos muito, muito muito simples, ok? Outra coisa muito importante, além de ter um sistema passo a passo, é uma comunidade viva de pessoas que estão dispostas a interagir entre elas, e poderem comunicar e poderem se ajudar mutuamente ok? e por isso um dos primeiros passos é vocês chegarem aqui têm os dados do vosso patrocinador eu aqui não tenho os dados porque eu uh, até estou alugado com o admin mas até vou sair para... ah, mas também não adianta porque eu, eu sou a primeira pessoa do sistema então também não tenho patrocinador sou um desgraçadinho não tenho patrocinador aqui no <risos> no <NS. risos> portanto Uh, não vai aqui aparecer, mas uh, portanto, vocês aqui veem os dados todos do vosso patrocinador. Muito importante que vocês estejam sempre em contato com ele. O tal mentor que o Paulo falou é uma chave de sucesso absolutamente inacreditável. Há muitas pessoas que acham que ah, eu não preciso que ninguém me ensine nada, é um erro tremendo, tremendo, tremendo. Acreditem, acreditem, ok? Então é muito simples: tem aqui os dados todos, tem que ir para vocês restarem na, na equipa. Uh, nos vários, nós temos um grupo de, de, de, de Facebook, temos um grupo de Telegram. As pessoas aqui também vão ter e hipótese de entrar no vosso grupo particular de Telegram, no vosso grupo particular de Facebook, ok? É muito simples. E depois tem aqui todos os passos que se a pessoa ainda por alguma razão não se juntou ao vosso negócio da 4 do, do, da primeira fonte de rendimentos, está aqui os passos todos, Ok? Muito, muito, muito simples. E depois tem aqui também uma parte dos funis que vocês se, se, seguem estes dados. É muito simples, é só seguir estes passos. Basicamente existe um site que é grátis, que é o WireForSage, e tem aqui as páginas de vendas que vocês podem usar. Quando a pessoa clica para, para se registrar na ForSage, ele diz: Olha, contacta o teu patrocinador. Portanto, é um site sem qualquer personalização que toda a gente pode usar e a partir dali aquilo que eu recomendo não é usar esse site grátis, é vocês terem o vosso próprio domínio ok? terem o vosso próprio autoresponder terem as sequências de e-mail nas várias línguas e vocês quando fazem publicidade nunca façam diretamente para uma página de vendas não façam diretamente para o link do MSI, ok? Do, do, daqui do back office, façam sempre pela vossa página de captura porque indo pela página de captura vai parar dentro do vosso autoresponder, uh, o contacto começa a receber automaticamente toda a sequência e na própria página, na própria página de venda uh, da primeira Income Stream, que é a força tem lá os passos todos e o último passo é para a pessoa se registrar dentro do MSI. Portanto, não façam publicidade direta, eu recomendo que não façam publicidade direta para o, o sistema do MSI, façam para a vossa página de captura que é para eles entrarem na vossa sequência, ok? E depois a própria sequência também vai falar para eles se registarem aqui no, no, no MSI, que é grátis, ok? Só que se vocês quiserem depois ter o vosso próprio domínio uh, e as conexões com o autoresponder, então pagam um único valor, que é 47 dólares, é nada, é zero, ok? E ainda por cima vocês têm 50% de comissão, quer dizer, com apenas duas pessoas que compram os funis de marketing, passa o vosso fico grátis e ainda passa a ser uma fonte de rendimento, ok? É muito simples, é só seguirem o que está aqui, é porem os vossos dados, criar uma conta no Active Campaign. nós neste momento trabalhamos só com a Active Campaign, mas estamos a trabalhar para ter outros, outras alternativas de autoresponder, como o Get Response e outras, provavelmente se calhar na altura que estás a ouvir esta gravação, se calhar até aí existe mais do que a Active Campaign, mas nós começamos por aí tem sequências em português, espanhol, inglês, russo, ok? Amanhã, Depois da manhã o russo vai estar também, e vamos adicionando outras, italiana, etc., vamos adicionando outras sequências e as páginas nesses funistores. Portanto, somos o único sistema que eu conheça na Forsage, um sistema de equipa, um sistema de apoio da equipa multilíngua, ok? Porque normalmente, como eu falei, todos os outros normalmente são só em são só em inglês, ok? Então é muito simples depois de uh, fazerem a uh, questão dos funis de marketing, que é muito simples, vocês podem fazer isso rapidamente, a partir dali é vocês começarem a promover, ok? Então nós temos aqui uma série de treinos, não só de como fazer marketing, uh, não só como fazer marketing com tráfego grátis, ok? Existem aqui formações em várias línguas, então... Uh, vocês veem aqui, por exemplo, uma formação minha de como gerar, gerar contactos, é, gerar contactos grátis você... okay? e uh, depois temos aqui várias fontes de tráfego, várias fontes de tráfego desde solo ads, desde forneçores de tráfego aqui, okay? uh, temos aqui uma série de... de, de, de vamos ter mais... Okay. E temos uma coisa que são as co-ups. Paulo, quer explicar o que é que são co-ups, o que é que nós estamos a preparar, que isto realmente é uma coisa absolutamente super, ultra super, super poderosa e é uma coisa que vai fazer com que qualquer pessoa, não sabendo absolutamente nada de, de, de gerar tráfego, vai poder participar nas nossas co-ups. Força, Paulo. Isso. As co-ops co é uma coisa muito interessante que, que nós estamos a fazer para o nosso time, porque há, o problema é este, Silvio. As pessoas novas que entram na internet têm um grande problema, que não sabem gerar as leads delas. Não sabem fazer o tráfico, ficam fica, fica um, assim um bocado presas, Tráf confusas. Tráfico, Trá tráfico, tráfico é outra coisa, tráfico. Tra <risos> tráfico. ok, tráfico. É, é melhor eu falar em inglês nisto que vai ficar muito complicado. Portanto, as pessoas ficam assim um bocado em baixo, não é? E depois desistem, porquê? Porque não têm vendas. E o segredo das vendas é o quê? É as leads. Como é que se diz leads em português? Lead. É, contactos, contactos. Os contatos. Portanto, a geração de contatos é uma coisa muito importante em, em, em qualquer negócio de, de online. Portanto, isto é uma coisa que nós estamos a ajudar o nosso time para superar esse problema, que é, é, é fazer os contatos. E um, a, a co-op, portanto, funciona assim. Vocês vão, vão ter a possibilidade de comprar uma share no co-op que nós vamos enviar o tráfico para vocês. Portanto, vocês não têm que estar a pensar onde é que eu vou comprar o melhor tráfico para, para mandar para a MSI. Vocês não têm que estar a, com problemas desses porque nós, dentro do MSI Masters, vamos ter a possibilidade de enviar esse tráfico para vocês. E, portanto, vai ser o melhor tráfico, porquê? Porque eu, eu e o Silvio já sabemos quais são as fontes que funcionam. Eu já estou a fazer isso há 15 anos. Portanto, o meu, uh, o meu forte é, é, é online traffic. É a coisa que eu, que, eu, que eu faço melhor no mundo: é online traffic. Eu entendo esse mundo muito, muito bem. E com o. Com, um, como é que se diz? Com o Silvio e com o Xabir, vamos trazer ainda mais traffic da CPA. Nem vamos falar sobre isso esta noite, é outra conversa. Que vai ser uma coisa muito, muito interessante. Portanto, vai, vai ser uma coisa muito interessante. Vai haver tráfego enough para toda a gente aqui. Não vai, é. não vai haver. Como é que se diz, Silvio? Fala aí um bocado que eu estou a tentar explicar isto em português. É uma Ou seja, não vai haver, não vai haver limite de tráfego porque limite. as formas que nós vamos usar para gerar tráfico são absolutamente inacreditáveis, nem sequer tem a ver com o mercado português, têm a ver com o mercado mundial. E, e, e portanto essa é a nossa especialidade em termos de geração de tráfego e quando falamos de tráfego mundial podemos uh, ter outro tipo de situações que não tem. porque muita gente começa a tentar fazer no Facebook e no, no Google Ads etc e o, o Facebook corta as contas, é uma, é uma confusão e portanto uh, aqui vai ser outro campeonato completamente diferente nós vamos ter acesso a milhões de visitas e portanto vocês podem comprar esse tráfego que nós, ou seja, nós vamos afinar o tráfego para nós Okay? e portanto ao afinar para nós vocês vão usufruir desse trabalho de afinação que nós vamos fazer e portanto acreditem que se o tráfego não for bom para nós, também não é bom para vocês se o tráfego for bom para nós se converter, também converte para vocês porque nós vamos usar exatamente o mesmo vocês vão ter acesso exatamente porque nós ao fazermos nós não temos capacidade sequer de comprar todo o tráfego é impossível porque são milhões e milhões de visitas como nós não temos capacidade de comprar todo o tráfego, nós podemos dividir esse tráfego com vocês, não é Paulo? Ah, desculpa, Estás... estava a tava muito até. pai, eu, eu acho que isto vai ser uma coisa fantástica, eu não estou a ver nenhum outro time a fazer o que a gente está a fazer. Da maneira como a gente está a fazer, vamos, vamos criar aqui um, umas, um poder enorme ao nosso time. Como tu disseste, pessoas a ganharem meio, meio, meio milhão, vai acontecer. Sinceramente, tenho, tenho, tenho crença que sim. E, e, não ser, e não vai ser pelo facto da pessoa saber muito, muito, muito de tráfego ou muito, ter muita experiência em termos de marketing digital para conseguir atingir isso, ok? Lógico. Claro que tem que ter um mindset certo, tem que fazer as coisas como é certo, tem que jogar grande, não pode jogar pequenino, ou seja, é mais aqui entre os passos entre as duas orelhas do que propriamente habilidades em termos de gerar tráfego ou em termos de ter os finis de marketing. Por isso porque o sistema vai cuidar disso tudo para, para, para, para vocês, ok? Então, isso é uma é uma parte realmente super importante, nós, inclusivamente, esse tráfego vai ser uh, gerado através de um lead magnet que vai ser pago, não por vocês, mas por quem está a onde nós vamos anunciar, esse lead magnet vai custar 27 dólares e vocês vão ter 90% de comissão, esses 10 é por causa dos processamentos, de pagamentos, etc, ok? Então, o que acontece? Inclusive, vocês, vocês imaginem que colocam shares de, duas shares de 100 dólares cada uma. Nós, provavelmente, as shares vão ser de 100 dólares. Não vale a pena estar a fazer shares mais pequenas, porque, quer dizer, para investir em tráfego, se vocês vão pular 20 20 euros de tráfego, não vai acontecer nada. É o melhor, não é? Então, dos lucros que vocês vão ter com o sistema, vocês vão reinvestindo algum em, em publicidade. Imagino que vocês compram 10, duas shares, o Paulo compra uma obviamente vocês vão ter o dobro das visitas do que o Paulo, porque tem duas chaves e o pau só tem uma. Entendem? Eu, nós, imagina que nós temos 100 pessoas, que cada uma investe uh, 200, 300, não interessa o que for, nós pegamos nesse dinheiro, vamos ter com os fornecedores de tráfego e todo o dinheiro vai ser distribuído no roteador que vai fazer com que as pessoas tenham as visitas uh, ao máximo que aquele dinheiro der, ok? E a, a muitas desses leads que vão entrar no vosso funil de marketing, vão entrar na vossa página de captura, muitos deles vão comprar esse, esse lead magnet que nós é um curso okay, de criptomoeda, é um curso e as pessoas vão comprar esse curso e como vocês vão ter, uh, vocês vão ter uh, 90%, vai haver muitas dessas vendas que vão abater no custo. Lógico que nós não vamos esperar que esse lead magnet se vende em quantidade suficiente para pagar a publicidade okay, e os leads serem grátis, porque as pessoas, muitos deles compram, nós não vamos dizer que isso vai ser o suficiente para cobrir os vossos custos de publicidade, mas vai atenuar, vai diminuir uh, e vai vos ajudar a, a rentabilizar o mais rapidamente possível esse investimento. Logicamente que depois muitos deles vão entrar uh, no MSI, vão, aliás para comprar o curso vão ter que uh, se registrar no MSI, vão colocar as nossas fontes de, de, de, de income, como por exemplo a, a forçagem, depois logicamente vocês vão recuperar depois o dinheiro investido em publicidade a partir uh, das pessoas que vão entrando na, na forçagem. Então têm lucro, com o lucro reinvestem e vão escalando vão escalando o, nosso, o vosso negócio e há-se chegar a um ponto que vocês querem pôr 10 mil euros por dia, porque se, se vocês colocam um, um dólar e vocês vão recuperar um ou dois ou três, Uh, dois, mais do que um dólar logicamente vocês quanto mais colocarem melhor, então não se assustem com aquela coisa do investimento de publicidade o produto começa pequenino e depois vocês vão escalando à medida do conteúdo do retorno e não existe nada, absolutamente nada na internet que tenha a conversão que está a acontecer, eu tenho como eu disse, tenho 26 anos, nunca vi nada assim o Paulo nunca viu nada assim, nós batemos todos os nossos recordes e, e, e aquilo que está a acontecer é absolutamente inacreditável, então a, a conversão desta oferta é, é brutal. Depois, para além dessa, portanto, para além de, das co-ups, por além de vocês terem um sistema passo a passo, terem os finis todos feitos, não, ninguém tem que perceber absolutamente nada técnica, ter as coisas em multilíngua não só os fins de marketing como o trem, como tudo, nós ainda vamos, estamos a, a preparar também outra coisa que é assistentes virtuais. Este é um tipo de oferta que Requer um pouquinho mais de trabalho a colocar a pessoa no negócio, porque há passos um pouquinho complexos para a maior parte das pessoas. Enquanto que a pessoa vendendo de um curso, por exemplo, a pessoa chegou lá, clicou no botão, pôs o cartão de crédito ou o PayPal e pagou. Aqui é diferente, porque a pessoa tem que primeiro ter Ethereum, comprar Ethereum, depois tem que abrir uma carteira a MetaMask, ou a Trust, ou, ou a Token Pocket, conforme o meio que ela vai usar para controlar o negócio, se é, se é através do computador, se é pelo smartphone, tem que instalar essa e depois tem que comprar então as matrizes. isso é uma operação um pouquinho mais complexa. Quando nós começamos a a tráfego à louca, é, obviamente que nós temos que ter ajuda, porque não vamos dar conta do mercado, vai ser tanto tráfego, tanto tráfego, não, não vamos dar conta do mercado. E então... Uh, eu estou a organizar uma equipa completa com empresas especializadas em, em fazer assistência virtual, okay? ter assistentes virtuais, e vocês podem escalar lá se quiserem usar, se não quiserem tratam vocês dos vossos leads, mas se vocês quiserem chegam lá, carregam um saldo e automaticamente uh, nas vossas páginas, em todo lado aparece um chat e é a vossa assistente virtual que lida com o contacto, que ajuda a registrar, e se vocês for preciso terem 10 pessoas ao mesmo tempo a falarem e a quererem-se registar, é essa empresa de assistentes virtuais que vai gerir o load, vai gerir a carga, e inclusivamente isso vai acontecer em português, em espanhol, em inglês, em várias línguas, e isto pode parecer assim, um universo completamente louco, para muitas pessoas que estão a ouvir esta chamada, tal e qual como parece um universo muito louco que eu falar de ganharmos meio milhão em dois meses, Uh, uh, e estes valores que eu já, nós acabamos de dizer que já ganhamos, isto pode parecer muito louco para muitas pessoas, pode parecer muito complexo para muitas pessoas, mas nós, com este projeto, com o MSI, com a Forsage, nós entramos noutro campeonato completamente diferente. ok? E portanto, quanto mais em grande tu pensares, quanto mais de forma empresarial tu pensares, quanto mais tu usares as ferramentas todas que nós colocamos ao teu dispor. Isto dispara de uma forma absolutamente louca. Então não tem absolutamente nada a ver com se tu sabes alguma coisa de marketing digital, não tem nada a ver com se tu conheces muitas pessoas ou não, se os teus amigos vão querer ou não. Aqui só tem a ver com tu pensares em grande, tu seres humilde o suficiente para seguires instruções, ok? Para seguires os passos, passo a passo, deixares guiar e apostares e fazeres as coisas em grande. Quanto mais em grande tu pensares, quanto mais em grande tu fizeres as coisas, mais as coisas acontecem. Isto não vai acontecer se tu chegares ali e compras três matrizes, gastares 70€, 70 euros e esperares que o universo te venha a ter até ti, não é? Então se tu pensas em pequenino, acredita que o teu negócio vai ser em pequenino. Se tu pensas em grande, fazes o all no mais curto espaço-tempo, ou seja, o que é que é all-in é tens as posições todas no mais curto espaço-tempo. Começas a falar com todas as pessoas à tua volta. Um, e começas também depois a investir em tráfego pago uh, e em tráfego grátis para que muitas pessoas vejam a tua oferta as coisas começam a galopar de uma forma absolutamente inacreditável que tu podes uh, uh, ter muito sucesso começando por baixo claro, agora vai demorar mais tempo mas o, falar, o começar por baixo não é o número de matrizes ou o número de, de, de posições que tu compras é aqui, não é Paulo? É aquilo que tu falaste, foi aquela mudança que houve em ti, que fez toda a diferença, não é Paulo? Sim, foi a mentalidade, o mindset, as pessoas fazerem mesmo isso, epá, é uma coisa que é, é difícil de, de até te explicar a mudança que fez na minha vida, mas funciona, e as pessoas que, que fazem o mindset, todas as pessoas que eu conheço que têm sucesso na vida, em, em todas as facetas da vida delas, como negócio ou coisas pessoais, relacionamentos pessoais, fazem todos o um mindset, têm todos um mindset muito bom. E eu estava sempre a tentar perceber, porque eu eu não conhecia, por exemplo, eu não conhecia milionários nus, milionários não tinha conhecimento de ninguém. Quando eu comecei a perceber, quando eu ia para os Estados Unidos, comecei comecei a conhecer pessoas que são milionárias, todas as pessoas que têm sucesso na vida, que são milionários e que têm uma vida estupenda, têm todos um bom mindset. E foi por isso que eu comecei uh, a aprender a, uh, sobre, este, sobre este subject, de, de Mindset. Porque eu vi as vidas delas e estava sempre a pensar eu quero ter uma vida assim como, ela, como essas pessoas. Portanto, eu tive que me adaptar e aprender a fazer o um Mindset. E todos vocês que fizerem isso também, e há muitos livros, há, há coisas no, no, um, no YouTube que vocês podem ver, podem começar a fazer esse, um, como é que se diz, um, um cambiamento. A mudança. a mudança, sim, sim. É, é isso. Então, pessoal, nós ainda não fizemos absolutamente nada. Este 100 mil de diferença de decalagem entre o Paulo e eu, é porque realmente o Paulo é muito melhor do que eu, em muitas, muitos, muitas, muitas coisas, em tráfego, por exemplo. Ele fez, já começou a gerar trafo, uh, uh, para além das pessoas que ele conhecia na indústria, etc, ok? Portanto, eu ainda não comecei, mas... Imaginem que nós ainda praticamente não fizemos nada em termos de tráfego, porque o Paulo também quase se limitou só a mandar para a lista dele. Imaginem o que é, nós temos uma máquina absolutamente brutal, brutal, brutal de gerar, imaginem, mil leads por dia hum. e de repente a gente tem aqui uma máquina de assistentes virtuais a tratar todas as pessoas e nós não temos limite no número de leads que nós geramos. Uh, acreditem que aquilo que pode acontecer quando tu geras mil litros por dia, é assim, eu nem uhum. quero pensar, vai ser assim completamente uh, uhum. estratosférico, estratosférico, há um amigo meu que usa esta palavra, eu não estou a dizer isto para vos entusiasmar, não estou a dizer isto para, para criar um hype, para criar a sensação, não, é exatamente isto que eu acredito, é exatamente esta visão que eu tenho e o Paulo e muitos dos líderes estão connosco e é esse poder que nós temos nas mãos, que é inacreditavelmente uh, diferente de tudo aquilo que vocês já alguma vez viram na internet, ok? E isso é o poder de nós termos uma super oferta, como é a oferta da Forsage, termos um sistema de equipa uh, uh, super detalhado e super profissional, um sistema de apoio de toda a equipa e de ter pessoas com o mindset certo que pensarem em grande. Porque eu já vi equipas a começarem a trabalhar e eles não têm o mínimo dos resultados que nós temos por, um, por, por, por falhas. Às vezes, por exemplo, começar a dizer para as pessoas todas entrarem com três contas e pronto, e mais nada. Só esse detalhe faz toda a diferença, portanto, não estão realmente a pensar em grande e nós temos que pensar em grande. Porque quando nós pensamos em grande e temos um mecanismo... Temos as ferramentas, porque não adianta dizer que quer pensar em grande, depois não ter as ferramentas e não agir em grande. Agir em grande é a gente ter um sistema de apoio completo, com as assistências virtuais, ter uma fonte de tráfego inesgotável que possa gerar milhares e milhares e milhares de visitas e pessoal, aquilo que nós fizemos é uma brincadeira de crianças ao pé daquilo que nós vamos fazer nas próximas semanas, nos próximos meses. E eu chamo-me Silvio Fortunato, o Paulo chama-se Paulo Barroso, e a gente está aqui para falarmos daqui a um tempo que vocês virem este, este vídeo. ok? Eu não tenho dúvidas nenhumas que o Paulo, nos dois meses, vai cumprir o um meio milhão dele. Não tenho, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Mas não vai ser o Paulo, vai ser muitos, muitos, muitos Paulos, vai ser muitas, muitas pessoas que realmente fizeram. Eu, há, um, há uns anos, quando eu comecei com aquela oportunidade do Paulo, eu fiz o meu primeiro vídeo, ainda não tinha ninguém na organização, e eu lancei esse sistema essa forma de trabalhar, eu disse, eu vou ajudar pessoas em 30 dias a ganhar mil dólares por dia. E aí os marretas todos, os haters todos da internet começaram todos, esteja maluca louca, não, não, não, não, não. Aquelas, uhum. aquelas coisas todas, né E eu consegui, porque eu percebi com a experiência que tinha que aquilo realmente tinha o poder. E obviamente que eu estou a fazer isto também de, de, de tom provocativo também para esses meus amigos do peito que tem os fiéis haters há muitos anos e é muito engraçado porque se eles andam meio, assim meio parados, eu fico preocupado, é sinal que eu não estou a mexer no mercado. Quando eu começo a mexer no mercado, eles até, até se põem em bicos dos pés e portanto eu, eu estou curioso para ver o que é que eles vão dizer quando eu vou dizer que vou ajudar pessoas em dois meses a ganhar meio milhão de dólares, então acho que eles vão dar saltos. saltos. Vai ser Estamos incrível. Aqui para ver. Estamos aqui para ver. Uh, Paulo, não sei se alguém tem alguma pergunta aí. Podes, podes me ajudar a Sim, claro, claro, tem... claro. Portanto, rapazes e raparigas, uh, perguntas para mim e para o Silvio? Eu acho que fizeste uma apresentação enorme. And, and by the way, uh, a todos que estão aqui neste, uh, neste Zoom. Pá, um grande obrigado ao Silvio para criar uma coisa pá, tu criaste isto em quantos dias? 20 dias? Isto é incrível, isto deve ser um, deve ser um recorde. É um, é um recorde absoluto, eu nunca criei um sistema, nunca criei um sistema neste, neste tempo, não é? mas quando, quando há dinheiro e quando há também experiência acumulada, tu começas a fazer as coisas de outra maneira mais rápida, estás a perceber? Então eu tenho, eu tenho programadores comigo há, há 10 anos. Tenho aí uh, um staff técnico que trabalha comigo já há muito tempo uh, e portanto para mim isto já é... E, e a gente vai se habitar, por exemplo, imagina, há dois ou três dias falaram-me de, de haver um grupo enorme de pessoas da Rússia, de russos a entrar, portanto de língua russa. E, e de repente eu pus a máquina toda a funcionar e penso que amanhã temos tudo pronto okay. em russo. Né? Então imagina por tudo em dois dias, é louco, sim, sim, mas não imaginas não. a quantidade de freelancers tradutores aqui por trás, Uau. foi o dia todo a comandar as tropas e, e, e portanto, eu sei que aquilo que nós temos nas mãos, as pessoas no mercado de inglês, muitas não, não conhecem muito o meu trabalho, os líderes conhecem, mas aqui no mercado de língua portuguesa sabem que quando eu faço algo é game over, ok? E eu posso estar a parecer muito convencido, mas, mas quem está neste mercado sabe que eu não brinco em serviço e quando a gente faz é para, é para dominar. E é isso, sempre aconteceu isso em tudo aquilo que eu fiz nos meus sistemas e este não vai ser, não vai ser exceção, ok? Não há alguma dúvida, Paulo? Não estou a ver assim perguntas nenhumas, mas é? fizeste, fizeste, uma, fizeste uma apresentação do caraças, as pessoas ficaram aí mesmo. Ou então ninguém percebeu. Não, ou se calhar ninguém percebeu. Não, a coisa que eu... A coisa que eu, que eu adoro do MSI é os steps, é tudo é step by step by step, não sei como é que se diz isso em português é fácil, mas fácil, fácil. É tudo em passo, passo a passo, ah, pá, uma coisa mesmo fantástica, não há muitos sistemas assim Normalmente os sistemas são super complicados, as pessoas entram lá dentro e depois é como tenho agora o que é que eu faço? E com o MSI fiz um vídeo ali, agora sabes contar de 1 um a 10, podes fazer o MSI As pessoas só têm que andar ali passo a passo é uma coisa simplíssima e quero dizer só um grande obrigado para tu criares um sistema assim em 20 dias. Eu nunca vi na minha vida, porque todos os... Eu já tive muitos sistemas e, e, e demoram meses. E nem estou a falar em um mês. Demoram meses. E tu fizeste isto tudo em 20 dias. Eu, nem, eu sei que tu nem dormias, porque a gente falava às vezes às 3 e 4 da manhã. Pá, vocês soubessem que o Silvio trabalhou... Pá, um grande obrigado, olha. Um grande clapping para ti. E, e toda a gente aqui neste grupo, porque, pá, fizeste um, um trabalho, uma coisa mesmo enorme. Obrigado. Não, mas, isto, isto, obviamente, não é um trabalho só meu, e, inclusive existem vários grupos de trabalho, tu estás a liderar também grupos de trabalho, outras pessoas que estão nos bastidores estão a liderar outros grupos de trabalho, portanto, isto não é obra de uma pessoa, é, é obra de uma equipa, primeiro de uma equipa técnica que eu tenho, que trabalha comigo há muito tempo, de outras que eu fui juntando uh, montes de, de outsourcing, para as traduções, isso tudo, e claro, pessoas como, como o Paulo, tem têm muitos anos de experiência, como a Rasa, por exemplo, que está -nos a nos ajudar com o Lead Magnet, com o Xavir, que nos ajuda, e é especialista em CPA Networks. Portanto, há uma série de líderes por trás, isto não é o fortunado é, é os leaders, não é? mas claro, estou muito orgulhoso do trabalho que nós estamos todos a fazer como equipa. Não vejo sistemas, nos, nos, normalmente os temas que existem, os líderes fazem em inglês e pronto e acabou, uhum. e já mesmo assim é? então fazer um sistema com estas línguas todas é 10 é, é vezes mais trabalho 10 vezes mais trabalho mas estamos só no início do início e vamos ter algo que ninguém tem e eu no mercado é assim, há muita gente que fala fala, fala, fala, fala blá blá blá, blá uísque chaquetas, saquetas em bandeira em arco e depois não surge nada não é? e eu até hoje tenho orgulho de dizer que aquilo que eu faço eu cumpro, aquilo que eu digo eu cumpro e as coisas acontecem, e, a, e as coisas fazem ok? Por isso tenho a garantir que aquilo que eu estou a dizer, se eu não tivesse a certeza que íamos a, a, a acontecer e que ia fazer, não estava aqui a falar das assistentes virtuais e dessas coisas todas, ok? Então bom. ótimo. Paulo, muito, muito, muito obrigado por todo o apoio, toda a ajuda que tu estás a dar, todos os outros líderes, um, e, e vamos, vamos, vamos dominar, vamos dominar, ok? Muito obrigado, obrigado. muito obrigado a todos, e vemos praias do mundo beaches of the world oh yes obrigado <laughs> obrigado tchau tchau deus obrigado